Irmãos e irmãs de Urântia, estamos voltando devagarinho. Essa semana agora eu vou começar com os vlogs. E agora, como vocês podem ver no nosso título, é minha opinião. Eu agora vou começar a fazer vídeos só colocando minha opinião em determinados assuntos e vou começar justamente pelo que mais me perguntam a todo momento, seja em live, seja em comentários. O povo sempre me pergunta quem é que escreveu o livro de Urântia? Eu não vou entrar naquele assunto bem detalhado de quem foi e como que veio e tal porque sinceramente isso pouco me importa e por que, que isso pouco me importa porque quando eu comecei a ler o livro de orante eu não fiz que nem um monte que fica perguntando aqui e ali quem que escreveu quem não escreveu isso é verdadeiro isso é falso não eu peguei o livro e fui ler porque eu estava com vontade de ler e aquilo ali tava, as poucas linhas que eu tinha ali tava me alimentando então eu não tinha que ficar perguntando um ao outro, Ah, mas quem que escreveu, quem que escreveu? Eu fui, busquei a informação e entendi. E por que que pouco me importa quem escreveu o livro de Urântia? Primeiro que eu comecei a ler ele de forma bem cética, querendo achar furo, querendo achar várias brechas. E quanto mais eu li o livro de Urântia, mais eu ficava impressionado. Não era possível que um ser humano tivesse escrito aquilo. Essa foi a primeira conclusão que eu tive. E depois, quando você vai decorrendo o livro de Urântia, capítulo por capítulo, documento por documento, você vai compreendendo, junto com o seu ajustador, junto com o Espírito da Verdade, quem são, de fato, os verdadeiros autores do livro de Urântia. E não são humanos, como eu falei com vocês. Claro, aqui na descrição eu vou deixar a historinha bonitinha para vocês lerem, que eu não vou relatar aqui. É muita coisa para poder relatar. Que isso foi uma coisa que aconteceu já há mais de, sei lá, 80 anos atrás, não sei, 100, quase 100 anos atrás já. E, sinceramente, como falei com vocês, pouco me importa. Agora, o que eu digo a vocês é o seguinte. Tem dúvida de quem escreveu o livro Durante? Ah, mas será que saiu com o do capeta? Será que foi um homem? Leia! Não lê trechinho, não. Lê o livro todo. Porque, depois que você lê o livro todo, colocá-lo à prova com o ajustador, com o espírito da verdade, aí você, você, não é o fulaninho ou beltraninho, vai ter condições de testificar aquilo ali. É verídico? Foi homem que escreveu? Foi um ser celestial? Foi demônio ou capeta que seja? Não sei. Você vai julgar, você vai avaliar se essa informação é útil para a sua vida ou não. Eu não vou te convencer a nada. E nem quero te convencer porque eu não estou aqui para convencer ninguém. O meu canal é simplesmente para poder passar a informação adiante. E agora eu vou começar a dar a minha opinião também. Eu passo a informação do livro de Durantia e vou deixar aqui a minha opinião. Assim, de forma clara, olhando no seu olho. Ok? Então, fica aí a dica para você. Quer saber quem escreveu o livro de Durantia? Leia e avalie você. Se você quiser informação mais detalhadazinha... Aqui embaixo, na descrição, está o link para você procurar as informações. Antes de você sair acreditando aí em Wikipedia ou qualquer outro tipo de página evangélica que quer, de qualquer forma, justificar a Bíblia, mesmo sabendo que aquilo ali está completamente deturpado, eles pegam um trechinho de livro de Durante, pegam um monte de informação aqui e ali, faz uma salada mista ali de, de mentirada e joga na internet para poder... Ah, não, esse livro de Durante é isso, é aquilo. Leia você. Se você quiser, se não quiser, seja feliz com a Bíblia ou com aquilo que você acredita, ok? Muito obrigado, fique com Deus. Em breve eu vou voltar com aquela série onde eu faço a leitura integral do livro de Durante, e eu boto as animações, e outras coisas mais. Estou me adaptando, já estou aqui com um cenáriozinho mais ou menos novo, mas em breve vou montar uma câmerazinha melhor. Não sei se eu vou voltar com a minhazinha aqui, né? que tá velhinha, né? se eu consigo comprar uma câmerazinha melhor. Mas, enquanto não compro câmera melhor para o canal não ficar sem vídeo nenhum, vamos aqui, trocando uma ideia aqui, eu e você. E pode ser que eu faça a live sexta-feira de novo. Vamos ver, ok? Muito obrigado, fique com Deus e até o próximo.